Jogo encomendado para tapar buraco num período em que não tinha grandes lançamentos, pouco investimento, uma equipe reduzidíssima de apenas cinco pessoas, um prazo curtíssimo para ser desenvolvido. Tinha tudo para dar errado, né? E realmente deu. O jogo não vendeu quase nada na época, mas com o passar do tempo foi se tornando um jogo bem avaliado, a ponto de ser considerado um dos melhores jogos do estilo. Tanto pela crítica quanto pelo público. E o jogo que eu tô falando é claro que é White Guns. No vídeo de hoje nós vamos saber como que foi a sua história de desenvolvimento. Como uma equipe tão reduzida fez um trabalho tão incrível. De onde vieram as referências para a criação dos personagens, da trilha sonora, do figurino e também do game. É isso que a gente vai descobrir hoje juntos. E é claro, muito mais. E vai ser agora. Então, porra! Para o Oeste mais diferente dos games. Imagine um jogo de tiro, em que você comanda a mira livremente pela tela Mas também é possível ver o seu personagem atirando nas criaturas pelo cenário No maior estilo House of the Dead, jogo de 1996 Que era possível atirar nos monstros com uma pistola acoplada às máquinas de fliperama Agora adicione a dinâmica frenética e dificuldade da série Contra, de 1987 Sucesso de ação e plataforma dos arcades, que depois fez muito sucesso nos consoles I'm e deixou muita gente de cabelo em pé, com a enorme quantidade de inimigos e projéteis que surgiam de todos os lados. Toda essa junção deu exatamente no jogo que vamos falar hoje, Wide Guns. As particularidades únicas de Wide Guns não param por aí, ao mesmo tempo se passando no já conhecido cenário do Velho Oeste. O game ainda traz elementos futuristas, como robôs e outras máquinas, com tecnologia alienígena avançada e monstros gigantescos que soltam raios. Um jogo que rivalizou com Sunset Riders de 1992 Talvez o shooter mais popular dos anos 90 Apesar que White Guns é um jogo que requer muito treino Pois o seu esquema de um hit kill para o personagem Te faz perder muitas vidas rapidamente se não se adaptar O processo de desenvolvimento Wild Guns começou a ser pensado quando a Nintendo solicitou ao estúdio Natsumi, conhecido por ter feito vários jogos de RPG e aventura no Nintendo Entertainment System ou NES, na década de 80, para que fizessem um jogo rápido e barato, entre as janelas dos grandes lançamentos que sairiam em breve. A pequena equipe montada para a produção consistia em apenas três membros. Shunichi Taniguchi, como designer gráfico, que tinha trabalhado apenas como apoio da parte visual do jogo de ação e plataforma Shadow of the Ninja de 1990. Toshiasu Miabe na parte de programação, que naquela época ainda era novato, e Hiroyuki Watsuki para criar a trilha sonora. E esse sim já possuía uma certa experiência no mercado, por ter feito alguns temas para os jogos Mighty Morphin Power Rangers e Ninja Gaiden Shadow, além de dois outros funcionários suportes O estúdio Natsume decidiu desenvolver Wide para o Super Nintendo justamente pelo trio de desenvolvedores ter apenas uma coisa em comum o fato dos três terem trabalhado juntos naquele mesmo ano em the ninja Warriors um em up que também saiu para o Super Nintendo em 1994 que por sua vez era um jogo baseado em outro jogo de arcade de mesmo nome desenvolvido pela Taito em 1987 esse de ninja Warriors original tinha uma tela lateral imensa formada por três telas uma do lado da outra que dava para ver muito do cenário sem dúvida devia ser incrível ver isso num arcade no final dos anos 80 tanto que o desenvolvimento de Wide Guns durou cerca de cinco meses e teve como líder o próprio chunichi Taniguchi o produto original o cópia barata Algo que a própria equipe confessa é que o White Guns, na verdade, foi bastante influenciado por Dynamite Duck. Um clássico de arcade da Seibu Kaihatsu de 1989, que tinha uma temática focada em guerra militar. Mas que depois a SEGA comprou os direitos para portar esse game para seus consoles caseiros, Mega Drive e Master System. No entanto, a produção do estilo, que basicamente foi inspirado pela Natsune, é Blood Bros de 1990 que além de ter o mesmo estilo também trazia o velho oeste como tema principal a semelhança gráfica é bem clara não é mesmo mas Blood Bros também era um jogo baseado em outro arcade de cabal de 1988 originalmente desenvolvido pela ted corporation e publicado no japão pela taito na américa do norte foi publicado pela febre tech e na europa pela gigante capcom ou seja tanto a estrutura de gameplay quanto a referência temática presente em white guns saíram da junção desses dois títulos além de outras obras fora os videogames como mangá de ficção científica *Space Adventure Cobra*, um verdadeiro western espacial, e o filme *Robocop 3*, a ponto de trazer ninjas robôs, também foram fontes confessas para o *White Guns*. Você pode perceber bem isso nos efeitos de tremor da tela, retirado totalmente do então terceiro filme do *Robocop*. Trilha sonora pop. Para compor a trilha sonora de White Guns, Hiroyuki Watsuki tomou como referência uma coleção em CD com várias músicas ocidentais, que foi fornecida pela própria Natsumi, e na playlist tinha vários tipos de música. Além de algumas eletrônicas, tinha até Michael Jackson e Madonna. E Atsuki gostou tanto daquelas canções, que confessa ter ouvido antes, durante e até depois do desenvolvimento do game. No processo de criação, foi usado um NEC PC9800. Com certeza, o PC mais popular do Japão em toda a década de 80 e 90. Um teclado Roland W30 e um MIDI sequenciador. Alguns sons do título saíram diretamente do modulador japonês Roland Sound Canvas, de modelo GMGS, deixando os temas com aspecto eletrizante. Onde veio essa jogabilidade? logo no início do planejamento o cursor de mira seria direcionado quando o jogador movesse o personagem para cima ou para baixo, e o movimento lateral era feito deslocando o personagem de um lado para o outro, contudo o resultado final não ficou lá dos melhores sendo pouco dinâmico e com as mecânicas suando complicadas então isso foi rapidamente alterado, os famosos e estilosos balões de texto que aparecem durante os confrontos foram adicionados, devido à dificuldade que o player tinha para avaliar a distância da mira com os objetos atirados em direção ao personagem devido à profundidade de campo que apenas simulava uma razão de aspecto 3D então sempre era necessário fazer algo diferente quando o personagem mandava um look up direto do cinema Clint e Annie, os personagens principais do game foram concebidos com roupas conhecidas e muito emblemáticas na época do Velho Oeste. Com o vestido de N ficando no lugar de uma roupa jeans. Para evitar qualquer tipo de confusão por parte do jogador em relação ao visual do personagem Clint. Além de priorizar uma animação mais fluida e fácil de definir. Os nomes dos personagens, por sinal, foram sugeridos pela própria Natsumi da América. Isso por serem mais acostumados com os filmes hollywoodianos de western que faziam sucesso. Onde Clint, obviamente, referenciava o ator e diretor Clint Eastwood. Muito conhecido por ter feito diversos papéis em produções do gênero. E o nome Iene foi tirado do longa. Anne e os Bandidos, de 1981 Onde a atriz Amanda Plumber, interpretava a personagem Kettle Anne Como é o jogo? No quesito de tamanho, Wild Guns possui um total de 6 fases, onde cada uma delas tem 2 estágios, que são seguidos por um mini-boss, e um terceiro estágio com um chefão final. É possível jogar no modo single player ou cooperativo, tal qual a prática de tiro ao alvo, que permite que os jogadores duelem, e o vencedor é definido por quem fizer a pontuação mais alta. O gameplay é do jeito que a gente gosta, não tem segredo. É só mirar e tentar desviar dos inimigos o mais rápido possível. Já a história segue a jovem Annie em busca de vingança contra a família rival Kid que sequestrou e matou toda a família da garota. Nesse processo, ela pede ajuda do conhecido caçador de recompensas espacial, Clint. Mesmo Clint se negando a ajudar Annie, ela insiste e diz que tem uma vingança pessoal contra os Kid. E fala que não vai atrapalhar na caçada, já que também é uma atiradora habilidosa. Tanto os inimigos quanto os projéteis atirados pelos adversários, como balas e bananas de dinamite, podem ser destruídos. Matar os inimigos é fundamental, porque eles dropam caixas com itens especiais, que variam entre metais preciosos como ouro e prata, onde você ganha pontos extras, além de bombas e munições. O jogador pode lançar no máximo 5 bombas por estágio. Essas bombas surgem como ataques especiais, e podem ser usados para limpar a área varrendo todos os inimigos. É mais ou menos que nem aqueles especiais dos beating ups. As armas também podem ser atualizadas, essas atualizações aparecem após você derrotar alguns tipos de inimigos. As armas como espingardas e metralhadoras aumentam com o tempo, a velocidade de disparo e o tamanho do dano também. Outro detalhe legal, é que ao ponto que você vai acertando os inimigos, um medidor na parte inferior da tela, começa a encher gradualmente. Depois de ser todo preenchido, você receberá uma super arma, chamada de Vulcan. A mais poderosa do jogo, que concede um certo tempo de invencibilidade. Após ativá-la, o medidor começa a se esgotar, e a Vulcan desaparece. O lançamento original e um novo remaster. White Guns foi originalmente lançado aqui no Japão em 12 de agosto de 1994, apenas para o Super Nintendo, com a versão norte-americana prometida para o terceiro semestre do mesmo ano. Porém, como o jogo foi revisado, tudo atrasou, e o lançamento nos Estados Unidos veio apenas em julho de 1995, quase um ano depois do lançamento aqui no Japão. Havia sido planejada também uma versão para o 32X, com a a intenção de lançamento para metade de 1996 mas como nós sabemos isso nunca aconteceu pois o adgans não vendeu o esperado na época de acordo com o planejamento da sua soft house a natsumi o jogo foi relançado no virtual console do nintendo wii em 2010 e do nintendo wii u em 2014 fazendo um relativo sucesso, que foi suficiente para que os antigos desenvolvedores fizessem um remaster, chamado White Guns Reloaded, lançado no Playstation 4 em dezembro de 2016. White Guns Reloaded foi desenvolvido pela equipe original, agora chamada de Tango Project. Mas novamente publicado pela Natsume, que trouxe de volta os personagens e fases clássicas. Como também adicionaram melhorias e novas possibilidades. Só ver os novos personagens jogáveis, inimigos diferentes fases adicionais e um suporte local para até quatro jogadores o game saiu na playstation store mas também foram feitas cópias físicas que ficaram disponíveis na amazon Play Asia e videogame Plus após esse período a Natsumi lançou White Guns Reloaded para os PCs em julho de 2017 marcando o primeiro lançamento de um jogo da empresa para os computadores em abril de 2018 o jogo também saiu para o Nintendo Switch ou seja voltou para casa a Nintendo na época de lançamento as críticas para White Guns foram no geral bem favoráveis com a criteriosa revista Famitsu, dando uma pontuação geral de 26 de 40, e os jornalistas da EGM, citando na edição de outubro de 1994, o modo multiplayer cooperativo, como o ponto mais forte do game. Eles também cravaram que White Guns era um dos melhores jogos de tiro do Super Nintendo, e compararam até com o um excelente jogo de Neo Geo, NAM 1975, que saiu em 1990, e Colocava o jogador enfrentando tanques de guerra. Com a perspectiva de primeira pessoa. Já a revista GamePro. Elogiou o White Guns. Por ser repleto de momentos eletrizantes. Além de destacar também toda a diversão do modo multiplayer, os gráficos e a capacidade de atirar em quase todos os objetos da tela. Falaram também da dificuldade do jogo, mas como todo game daquela época, só era necessário memorizar as fases. E aí era fácil dominar o jogo. A Nintendo Power também elogiou os gráficos e a jogabilidade de White Guns. Como até fez questão de destacar a presença do personagem masculino e feminino serem jogáveis. Agora a versão que saiu para o Virtual Console. Matt Allen da Nintendo Life comentou a importância do serviço da Nintendo. Em dar a oportunidade de novos jogadores experimentarem obras antigas de qualidade. Matt destacou o lançamento também. Como uma opção viável e honesta para jogar algo que se tornou um item de colecionador. Um pouco caro e difícil de achar. Outra review. Agora de Todd Siolek da Game Set Watch, citou White Guns como um dos melhores jogos do gênero, e que virou uma obra de arte cult. Os críticos de um modo geral reconhecem White Guns como um jogo ímpar do estilo. Assim como seu remaster, White Guns Reloaded, também foi muito bem recebido, e a imprensa considerou um remaster de qualidade, além de trazer a essência do clássico, com grandes novidades. A própria Famitsu subiu a sua nota nessa versão de PS4, para uma pontuação 29 em 40. De fato, esse remaster tem claras melhorias. Wide Guns retrata bem como eram os jogos dos anos 90. Uma dificuldade na medida certa. Uma ambientação futurista do passado, digamos assim. Misturando o velho oeste com robôs assassinos. Um enredo bem raso, que é quase um pano de fundo apenas. Juntando dois personagens simples, mas bem carismáticos áticos. N e Clint. Um verdadeiro clássico cult do Super Nintendo, do Wii, do Wii U, do PS4, dos PCs. Esse é Wild Guns. Por incrível que pareça, eu joguei Wild Guns pela primeira vez quando eu comprei uma fitinha piratinha que vinha dois jogos em um. E essa fitinha tinha algo bem inusitado. Adivinha quais os dois jogos que tinham nela? simplesmente Wide Guns e Sunset Riders eu te juro se eu conseguir a imagem desse cartucho eu mostro para você é claro que eu peguei essa fitinha por causa de Sunset Riders e o wide Guns foi uma grata surpresa essa minha história eu tenho certeza que é uma das melhores que eu já tive mas eu quero saber de você qual a sua história com Wide Guns? eu estou muito curioso, me fala aí nos comentários e se você quiser ganhar um coração meu, me diz aí qual o personagem que você mais gostava de jogar?